Olá. Finalmente chegamos ao módulo 4 dessa disciplina. É, o módulo 4 a gente nós vamos tratar rapidamente de levantamento de dados diagnóstico organizacional, né? rapidamente porque todo o processo já foram já foi explicado nos módulos anteriores né então aqui nós vamos falar da organização e análise dos dados coletados no diagnóstico organizacional e da unidade 1 e da unidade 2 a elaboração do relatório do diagnóstico organizacional. Este módulo também eu vou gravar apenas um vídeo porque ele resume né ele contém por resumo e aplicabilidade de todos os demais. Módulos. Lembrar, o módulo 1, um, nós falamos de objetivo das organizações privadas e públicas, são organizações passíveis de você, enquanto gestor profissional, aplicar um diagnóstico organizacional. Lembrando que diagnóstico organizacional não se aplica apenas às empresas privadas, mas também, igualmente, às organizações públicas, pois todas as organizações produzem é, impactos, sociais e ambientais no ambiente. Né? É, depois, nós falamos, o, é, reconhecemos ambientes organizacionais, que nós vimos as forças né, que interagem no ambiente organizacional. No módulo 2, nós estudamos as, as ferramentas técnicas que constituem o diagnóstico organizacional. Depois, nós entendemos o mecanismo de coordenação de governança social e ambiental. No módulo 3, último, nós falamos da aplicação das ferramentas Uh, uh, da ferramenta organizacional, né, do diagnóstico. Falamos sobre o LOCUS, onde se aplica o diagnóstico, onde é possível se aplicar o um módulo, o diagnóstico e a escolha das ferramentas. Então, nesse agora, eu vou falar para você sobre levantamento e análise do diagnóstico organizacional. Muito bem. Você deve perguntar, tudo, tudo bem, Jesus, já recebi várias informações, agora... Lá na, na próxima disciplina, no, na disciplina Projeto Integrador 2, que eu for a campo, né, você já explicou, é, essa, a, a disciplina próxima será ministrada por uma outra professora, a colega, possivelmente professora Patrícia, então ela vai mandar, ela vai é, instruir vocês a irem a campo, aplicar essas ferramentas. Né? E aí vocês vão falar Tudo bem, eu já tenho todas essas ferramentas Eu já sei que é uma análise watch, Já sei que é uma análise ansof, Já sei que é espinha de peixe Já estou já dominando Está tudo reservado aqui para quando a, a, a disciplina 2 chegar Eu ir a campo né? Poderá ser uma padaria Poderá ser um supermercado Poderá ser uma tinturaria Enfim, qualquer locus organizacional Que você Que produza bens e serviços E que produzam passivos socioambientais. E aí você, então, me pergunta, tá? como é que eu organizo o delineamento do processo de levantamento, tratamento e análise do dado? O que que significa delinear? Delinear significa fazer algo estratégico. Coletar de forma delineada, estou dizendo, coletar dados de forma estratégica. O que, que é forma estratégica? aquilo que eu sei, que eu, Aquilo que eu já sei o que eu preciso buscar. Não é qualquer dado, eu sei quais os dados que eu preciso levantar, né? isso é um é um processo então para que isso aconteça para que esse delineamento ele aconteça há uma necessidade de você criar um sistema né é uma ordem sistemática ele é feito por etapas o que é processos é um conjunto de etapas que chegará a um determinado fim né e o seu fim agora é o relatório do diagnóstico organizacional, tá? Então, existe uma ordem, existe uma sequência, existe uma técnica para isso, existe um, um raciocínio lógico para isso, tá bom? Então, vou aumentar aqui a tela para você. Então, eu, eu separei aqui em três etapas, para você fazer todo o delineamento do, do, do, do, da coleta de dados, né, do tratamento e da análise e depois do relatório final. Então, primeiro lugar que você precisa fazer é conhecer o planejamento estratégico da organização, se existente, né? para conhecer a missão da empresa, da organização, conhecer a visão, conhecer os objetivos organizacionais, conhecer os valores da organização, conhecer o organograma e, obviamente, conhecer o processo produtivo. Né? Toda essa etapa 1... Um, você vai utilizar o quê? De dados ser com dados. Né? Jesus, se eu for numa empresa e não tiver um planejamento estratégico. Ótimo. Você pode até propor, elaborar num outro momento, você já como gestor, né? ganhando um din-din. Você poderá propor, uh, elaborar, junto com os colaboradores da empresa e o dono da empresa, os donos da empresa, o dono da, da organização, para você, então, constituir essa missão. Mas você pode aplicar também o diagnóstico organizacional exatamente para elaborar, constituir a missão da empresa, a visão da empresa, sobretudo se for empresa pequena, empresa familiar. Já falamos sobre isso. né? O diagnóstico organizacional ele poderá ser aplicado para qualquer tamanho de organização. Qualquer complexidade produtiva de bens e serviços de uma organização, quer seja pública, quer seja privada. Tá bom? Então, se, não, se tiver, já serve como parâmetro. Se não tiver, não tem nenhum problema. Você vai aplicar o diagnóstico organizacional e aí você, a partir desses dados, você, juntamente com os colaboradores da empresa, da organização, você vai propor... A elaboração da missão, da visão, dos objetivos acionais, dos valores, declarações de valores, o né? um mapa estratégico, inclusive até o organograma. Ah, uma empresa pequena, não importa, faz se necessário. Né? Feito isso, então vamos para a etapa dois: é fazer o planejamento da identificação do locus do diagnóstico organizacional. Você poderá ser contratado ou no seu trabalho da próxima disciplina. É, se for uma empresa muito grande, você é, identificar apenas um locus de investigação, ou dois, ou três, ou quatro. Enfim, vai depender do tamanho e da complexidade é, da empresa. Interessante que você, é, a título de pesquisa, mas aí você estarão sendo instruídos pela outra professora, pela colega, é, em identificar qual locus, e possivelmente o locus, mais sujeito a promover passivos socioambientais, sobretudo ambientais. Tá? Então, se você ficar lá na linha de produção, é, seria bastante interessante, porque é a linha de produção que produz mais resíduos né? e depois como dar tratamento de resíduos. Muito bem, feito isso, a gente precisa fazer a sequência né, do levantamento de dados. E que dados que eu preciso? Conhecendo, então, o processo produtivo, eu vou identificar os dados que eu vou precisar levantar, né? Fazer o cronograma das, do processo de levantamento, então, quando eu começo, se vai ser observação, qual vai ser o método utilizado, se vai ser observação, se vai ser a ah, aplicação de um questionário, de um formulário, um grupo, de, de, grupo de pesquisa, se vai ser um, um, um grupo focal, como é que eu vou levantar esses dados? Isso aí a professora depois vai instruir vocês. Identificar as ferramentas técnicas a serem utilizadas. Nós já fizemos um pouco esse exercício no módulo anterior. Né? Então, eu identifico quais são as ferramentas. E aí, eu vou a campo, de fato, aplicar essas ferramentas tá? para o diagnóstico. Feito isso, eu vou fazer a etapa 3, eu vou elaborar a etapa 3. Então, coletar os dados, organizar os dados coletados, eu posso colocar isso numa planilha de Excel, eu posso colocar, eu descrever, né? Eu posso, se eu ouvir funcionários, eu posso depois gravar, eh, transcrever a, a, a entrevista, eh, fazer a coleta de dados eh, dos questionários aplicados, se tem números, enfim. Eu tenho que dar esse tratamento, né? E aí, sim, elaborar as, a, as análises decorrentes desse levantamento, desses dados levantados que eu tenho. Então, você faz, olha, a empresa tem isso, a empresa tem aquilo, a empresa não está cuidando disso, a empresa está poluindo, está tendo fumacinha branca, está tendo muito vazamento de água, de óleo, de resíduos que eu não sei identificar. Então, faz-se necessário fazer esse tratamento de dados. É muito interessante que você ouça também aqueles que te ajudaram a, a te fornecer os dados. né? Então, às vezes, a gente entra numa empresa é, pedindo autorização para fazer essa, aquela investigação e isso é negado. Por quê? Porque depois eles não têm o resultado. Então, uma vez que eles participam do processo, é muito gentil, é muito técnico, é muito legal da sua parte. Você fala, olha, gente, aqueles dados que vocês me deram, eu agora dei um tratamento, mas antes de finalizar, eu gostaria de ouvir vocês. É isso mesmo? Tá legal? tal, tá, tá, tá, tá, tá, tá. E aí você ouve é, deles essa, essas contribuições. né? E aí, então, você propõe um plano de ação, né? que é para corrigir aquelas fragilidades e para potencializar aquilo que a empresa tem de bom, que a organização está fazendo de bom para o meio ambiente, para as questões para as dimensões sociais e para as dimensões ambientais. É muito interessante isso. tá E aí, finalmente, você elabora um relatório de diagnóstico organizacional e entrega a pessoa que lhe contratou, o dono da empresa, o dono da organização, ou o chefe, enfim, aquele que lhe contratou é quem você deve entregar esse relatório. A elaboração desse relatório ficará a cabo da próxima disciplina, tá bom? Então, uh, essas são as etapas que vocês poderão seguir, né? Jesus, e sobre o relatório de diagnóstico organizacional? Eu vou aqui adiantar que existem vários modelos de relatório de diagnóstico organizacional. Eu sugiro que vocês deem preferência aos modelos usados, aplicados pela ISO 9000, 9001, a série, né? 9000 e a série 14000 para que vocês também utilizem relatórios conhecidos que tem que são é, eles se tornam padrões porque muitas empresas usam esses esses relatórios esses modelos e aí o público a parte interessada é interessante que eles tenham leituras levanta de dados levantados em, em mesmo no, em mesmo padrão de documento se cada um faz o seu relatório né? Fica depois difícil comparar. Então, se é um modelo padrão, aquilo que diz um relatório, o outro também vai dizer, o outro dado também. Assim fica fácil a análise dos demais atores, das demais partes interessadas. Tá? As leituras obrigatórias estão aí para vocês também poderem se aprofundar nesta parte. Tá bom? Bem, então eu me despeço de você... Uh, nessas videoaulas concernentes aos materiais didáticos, né? do módulo 1, do módulo 2, módulo 3 e agora desse módulo. Sucesso a você. espero que esses ensinamentos tenham colocado para vocês bastante materiais que serão utilizados na, na disciplina seguinte. Tá bom? Sucesso a todos!